Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Vamos fazer a nossa cama sonho. Olha só que linda que é essa cama, gente. Vocês podem usar ela das do, dos dois lados. Você pode estar tá usando ela, ela dos dois lados e pode estar tá usando ela como colchonete também aberta, tá? Vai pra vocês na modelagem... Essas almofadinhas, tá? Os moldes da, da almofadinha, os rostinhos, tudo certinho. Olha só, você pode usar dos dois lados, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa cama, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você...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 Então, tá aqui, tá? A nossa cama, né, sonho, cortada, tá? Dobrada aqui e aqui, tá? Pra ela ficar redonda. Tem as marcações que nós temos que fazer. Então, o que você faz? Você vem, dobra aqui, aqui nesse risco, cada risquinho, ó. Aqui é uma marcação, aqui é outra, aqui é outra e aqui é as outras marcações. Então, você pega uma caneta... Aquelas que, quando esquenta, apaga e vai fazendo marcações no teu na tua peça, tá? Ó, faz as marcações na tua peça. Aqui eu já fiz algumas marcações. Ó, aqui eu já fiz, né? Aqui é onde a gente vai fazer os nossos. Os nossos arremates, tá? Aqui é onde a gente vai passar a nossa costura. Então, a gente faz essas marcações aqui. Aqui é o nosso... É a nossa primeira costura. A nossa ulti, penúltima costura, aliás. Aqui é, é a nossa primeira costura. Primeiro, você vai fazer esses, esses arremates aqui. Depois, você vai costurar aqui. Aí, por último, você vai fazer essas costura aqui, tá? Que vai vir aqui aqui. Que são os gominhos, tá? Aí depois aqui, a outra costura. Então, é essencial que você faça essas marcações, tá? Aqui, tá? Aqui eu moei um pouquinho pra tirar o risco. Então, aqui, a gente fez a marcação daqui dessa primeira costura, tá? Fez a marcação dessa outra, fez a marcação aqui e a marcação aonde a gente tem que passar os nossos arremates, tá? E aqui é a marcação dos gominhos, tá? Então, a gente vai virar aqui e vai continuar a nossa marcação aqui. Tá? Pra gente não se perder. Um lado a gente já fez a marcação, mas já deu pra entender como que é, né, gente? Agora aqui a gente vai fazer a marcação do outro lado. parte chata dessa peça, tá gente? Então, aqui, já fizemos a roda toda, tudo certinho. Agora, vamos marcar aqui, ó. Aqui embaixo é sete, e em cima é dez, tá? Tudo certinho é só levar para costura agora. Aqui é os nossos arremate. Fizemos arremate, costuramos até aqui, deixamos um uma parte aberta para colocar manta. Colocamos manta, acabamos de fechar e fechamos os nossos gominhos até aqui, tá? Fechamos o gominho, enchemos de manta e fechamos ao redor. Fechamos ao redor, a gente. Vai colocar o ilhós, ou fazer uma casa, né, aqui, no meio dessas duas linhas aqui, tá? Um ou uma casa, e vamos ah, fechar a próxima costura. E depois disso, a gente vai passar viés ao todo, tá? E daí, colocar o nosso viés na costura ali. Então, as marcações é isso que você tem que fazer, tá? É só... Prestar atenção nas marcações e pronto, tá bom? Bora pra costura, então, tá? Ah, o molde, ele é assim, tá? Você vai dobrar aqui e aqui, tá? Ah, pra ele cortar, ele dobrado dos dois lados, tá? Você vai colocar ele assim, né? Ó, dobrado aqui e aqui, tá? E vai cortar, tá? E... Mostrei aí como é que faz a marcação, mas se você achou difícil, né? Ah, Shirley, eu não entendi, né? Mostrei como que eu fiz, fiz a marcação nessa aqui, né? Mas, se você achou difícil, não entendeu, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, dobrar aqui, tá? Mais uma vez aqui no meio. Mais uma vez aqui no meio. E vai passar com ferro, tá? Então, a, a marcação dos gominhos já vai ficar pronto, tá bom? E daí, a marcação ali do... Das costuras de dentro, aí você faz conforme eu ensinei aqui, né? Você vai colocar aqui, vai marcar aqui, aqui, aqui e aqui. E daí, só vai ligar, tá? Com a caneta que ela, depois ela sai com, com a, o calor, tá? Aí, você vai só ligando, tá? Então, você faz esse tipo de marcação, se você achar mais fácil, Tá? Então, você vai receber os moldes, né? Que é esse aqui, que é duas vezes dobrada dos dois lados, tá? Você vai cortar. Você também vai receber as carinhas, tá? Pra você sublimar, caso você queira cortar, fazer os olhinhos com feltro, com outra, ou pintar, né? E as almofadinhas, tá? Os moldes das almofadinhas, tá? Pra você tá fazendo as almofadinhas, ó. Tá? Aqui eu sublimei, tá? Então, pra você tá fazendo as almofadinhas também. Pra ficar bem linda, bem bonita nessa cama, tá? Então, esse aqui são das almofadinhas, deixar aqui de lado, que depois a gente faz. Você também vai receber os moldes dos ossinhos, né? Que você vai colocar ali o molde do ossinho, que você vai colocar ali na frente... Tá? assim, pequenininho. E daí, a gente vai usar, você pode usar a, o viés, né? Aquele viés comprado. Eu fiz aqui uns viés pra mim tá usando, né? Fiz filetes aqui pra mim tá usando. Você pode também colocar pra amarrar uma tira de cetim, né? Um laço de cetim. Eu vou usar o mesmo viés que eu vou passar ao redor da cama. Eu vou usar pra amarrar. Tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar, tá? Bora lá, então. Vamos estender aqui a nossa cama. O espaço aqui pra fazer cama, como eu já falei pra vocês, é complicado, nem No direito, tá, gente? A gente faz essa cama todinha no direito, tá? Vamos arrumar ela bem, o tecido que eu tô usando é suede, tá, gente, pra gente poder sublimar. Mas você pode tá usando tricoline, tá? Eu tô usando suede porque eu queria sublimar e o tricoline não, não pega sublimação. Mas você pode tá usando tricoline, testoline, oxfordine. O oxfordine pega sublimação, tá, gente. Então, eu gosto de colocar alfinete, tá? Porque daí a minha peça não mexe, ainda mais que o suede, ele é bem... É bem liso, né? Ó, vocês viram como eu passei essa aqui, ela já ficou os vincos ali, né? Então, assim fica mais fácil pra vocês fazerem o gominho, né? Ó, tá? Então, aqui fica mais fácil pra você fazer o gominho, ó. Então, pode fazer o gominho de três em três aqui, tá? Então, aqui eu já passei, eu já coloquei... Alfinete em tudo, eu vou fazer, eu vou passar uma, um arremate aqui, aqui, aqui, aqui e aqui, onde eu deixei marcado, tá? Aqui desse lado de cá, tá marcado daquela forma que a gente marcou lá, tá? Eu vou fazer aqui os gomos maiores do que tá no molde, tá? Vou fazer os gomos maiores que tá no molde. No molde, os gomos estão... Com 7 aqui, com 10 aqui em cima, tá? 7 aqui e 10 aqui em cima. Lembra que a gente marcou? Ó, 7 com 10. Aqui eu vou fazer, vou seguir a marcação de como ele foi dobrado quando eu passei, tá? Então, ao invés de eu fazer assim, eu vou fazer de dois em dois, tá? Vamos lá. A gente vai usar manta acrílica também, tá? Ó, aqui no meio. Se você quiser fazer a costura redonda aqui, né? Em, como tá aqui no molde, fica bonito também. Ó, mas eu não vou fazer, só vou fazer um. Um arremate aqui. Um aqui. Um aqui. um aqui. aqui, ó, assim, tá? Essa cama foi pedida pelo Júnior, do nosso grupo online. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó, nessa parte redonda aqui, ó, tá? Essa parte de dentro aqui. A gente vai passar uma costura aqui, ó, tá? Vai deixar um pedaço pra gente colocar nossa moto acrílica, tá? aqui a gente costurou essa roda aqui. O vídeo parou aí, mas então a gente seguiu aquela marcação pra costurar aquela roda do meio aqui, né? Esse círculo do meio. Deixou aqui um tanto aqui pra gente colocar a nossa manta acrílica aqui dentro, tá? Então, vamos colocar a nossa manta. Vamos primeiro colocar aqui... Quantidade de manta aqui vai depender de você, dos seus clientes. Tá, se gosto bem, cheio. Essa manta que eu tô usando aqui, ela é uma manta cardada. Tá, ela vende mais, é mais fofinha. A é um tamanho 3. Talhasa, shih tzu, tá? Para pequenos pote, né? dela é daquele ninho para bebê humano, né? Ela é pra cachorro, ela é menor do que o um ninho para bebê humano. Ela tem cinco tamanhos, tá, Gente. essa pedida pelo nosso querido Júnior, tá? As parte do nosso grupo de WhatsApp. O tecido que eu tô usando é suede. Porque eu optei pelo suede por causa que eu queria sublimar algumas almofadinhas, mas você pode estar tá fazendo com o tripoline, tá? Textoline. está tá fazendo com os tecidos aí, né? O oxfordine também dá pra fazer. O oxfordine comporta sublimação, tá, gente? O tricoline não não comporta sublimação. Se você quiser fazer sublimar duas almofadinhas, no tricoline você não consegue sublimar, tá? Só avisando aí, pessoal. assim agora a gente vai terminar de fechar aqui tá Fazer a nossa aqui, a gente tem a marcação daquela costura, aquelas tá duas costuras aqui, né? Essas duas costuras aqui, a gente vai fazer os nossos gominhos até aqui na primeira costura, tá? só vai aonde tá marcado assim onde você passou ali com o ferro ficou marcado né só você vir passando a costura aqui. Como você passou ela, você fez esse movimento aqui com a tua peça. Então, quando você, ó, você dobrou a tua peça assim e passou no ferro. Quando você abre, ela já tem a marcação dos gominhos que é pra fazer, ok? Aí, é só você seguir. Deixando sempre na primeira marcação, primeira costura aqui. Que a gente vai fazer depois, tá? Aqui a primeira costura você para ali, tá? Não vai até em cima. A gente faz marcação da primeira costura pra gente não se perder. aqui. Fizemos os gominhos. Fizemos os gominhos aqui, vamos colocar manta Vou Colocar manta em tudo aqui Pronto, enchemos os gominhos. Agora, nós vamos fazer a nossa costura ali. Uma das nossas costuras. A primeira aqui, dessa aqui, tá? Ó. Vamos começar aqui na nossa marcação, tá? Ou você pode pegar a fita métrica. É 12 centímetros daqui aqui, tá? Ó, nossa marcação tá aqui. Eu só vou seguindo aqui. Agora, aqui, a gente vai fazer a outra costura, tá? Que é essa aqui. Essa última aqui, tá? Pra depois a gente passar o viés aqui. Mas, antes da gente fazer a nossa costura, você pode colocar um diós ou fazer uma casinha aqui, tá? Pra passar o teu viés depois, tá? Eu vou fazer uma casinha. Vou pegar um... Pode ser até um, um TNT, mas aqui eu vou pegar um pedaço de entretela, tá? Colocar embaixo. Vou marcar aqui o tamanho que eu quero a minha casinha. aqui eu vou passar um arremate aqui assim, ó, tá? Eu vou fazer aqui também, no outro lado, que daí você consegue usar os dois lados, tá? Sobredor de casa, você faz, você abre, ó, aqui eu fiz uma casa e aqui outra, tá? Agora, a gente vai passar, desde aqui da casa, a gente vai passar uma costura aqui, que é o nosso, a nossa segunda, a nossa segunda costura, tá? Essa casa aqui podia ser mais pra baixo, ela tinha que ser mais pra baixo, tá? Pra vocês não dar atenção nisso. Agora eu vou ter que zombar conforme a música aqui pra arrumar. Então, gente, essa casa aqui, ela tinha que ser um pouco mais pra baixo, tá? Aí, eu tive que ajeitar aqui, tá? Então, preste atenção nisso. Aí, a gente fez a segunda postura. Agora, a gente vai pegar o nosso viés e passar aqui ao redor, tá? Vou passar ao redor. Mas antes, se você quiser passar uma limpeza na overlock, é melhor, tá? Porque esse, esse, meu, esse meu suede, ele sai, ó, ele sai pelo. Esse meu suede vai se desmanchando, assim, fica ruim de passar o, uh, o viés. Então, eu gosto sempre de passar uma limpeza fininha no overlock antes de passar o viés, tá? Eu já volto. Tá aqui. Passamos no overlock e agora vamos passar nosso viés. Então, vamos pegar nosso viés aqui, ó. Né? Vocês têm viés, eu vou, fiz um flete Então, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro... E vamos abraçar aqui a nossa peça, tá? Ah, o meu viés aqui é eu peguei de tricoline, tá? E vamos vir passando aqui. leite que eu cortei de quatro de largura tá o comprimento ó, o comprimento é diâmetro da cama né aqui tá que eles passa fita nem fica ficar legal pra dar acabamento, tá? Dobra pra dentro. passamos os viés aqui. Agora, vamos pegar um nosso viés, esse eu cortei mais largo, tá? Esse eu cortei de seis, tá? Vamos dobrar assim, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio passar uma costura. Esse é o que a gente vai fazer a amarração, tá bom? Então, o de amarração eu corto de seis que a gente vai passar ao redor, eu corto com quatro, tá? E a gente só vai... E o comprimento desse de seis aqui é... A, a, o diâmetro da cama mais a metade do diâmetro, Tá? Você pode estar tá usando aqueles cadastros, os cadastros que dá para usar aqui, tem os as fitas de sequinho, o próprio viés mesmo que você usa para pôr na fita. feito. Vamos pegar o nosso ossinho pequeno, tá? E vamos fazer ele aqui já para a gente colocar numa das pontas, tá? O um alfinete, porque suede não é fácil, ele escorrega. que vamos cortar, fazer pique, né? Um pouquinho de manta acrílica. E agora vamos pegar uma dessas pontas aqui e vamos colocar aqui dentro e espontar. Só uma ponta a gente vai fazer agora, tá? Outra a gente vai ter que fazer com a peça pronta bem. Pronta. Agora, a gente vai colocar aqui o nosso filete na nossa cama, tá? Vamos pegar nosso... Ó, esse negocinho aqui é ótimo pra você tá colocando elástico, filete, tá fazendo esse trabalho aqui. É ótimo. Que eu comprei num armarinho, Tá? pegar aqui onde foi a nossa, ó, aqui onde a gente fez aquela nossa casa aqui, se você tiver feito o ilhós, né, ali no ilhós, e vamos colocar a nossa peça aqui. fazer o outro ossinho pra dar acabamento aqui. colocar manta Agora, a gente pega a ponta aqui, tá? Coloca aqui dentro, como fez com o outro. fechar a nossa cama, assim, tá? É você pode estar tá usando os dois lados, né? E agora vamos fazer as nossas almofadinhas para pôr na nossa caminha, tá? Assim fica Fazer as nossas almofadinhas pra terminar. Tá? Almofadinha simples, gente. Bora lá. Aqui tá a nuvem, tá? Vai colocar uma em cima da outra, passar uma costura por tudo, deixar só embaixo pra gente tá virando a peça, tá? Eu gosto de colocar um alfinete, né, pra segurar. Virar nossa peça, vamos colocar a manta aqui. se passar uma costura ou uma costura invisível ou aqui mesmo na na reta Fazer outra, essa aqui agora. Essa aqui nós vamos, vamos passar a costura por tudo, deixar só um pedacinho ali pra gente virar, tá? Cabeça aqui, tá? Então, cuida bem onde é a cabeça. Você vai passar uma costura por tudo e vai deixar aqui, ó, pra gente tá virando, tá? E vira, tá? E vamos encher a nossa peça. Ficar no âmbito aqui. Agora aqui a gente vai passar uma costura, mas você pode tá fazendo aquela costura invisível, tá? Uma costura por tudo, vamos deixar aqui pra gente fechar, tá? Pra gente tá virando e enchendo. Só colocar nosso alfinete, né? Mirar nossa peça aqui e agora. Vamos encher a nossa peça. aqui é só fechar aqui tá ou na mão né assim. E aqui tá pronta a nossa caminha sonho, gente. Olha só. Ficou um sonho mesmo, né? Olha só. Olha só que linda que ficou. Ficou assim. Tem aquela azulzinha, verdinha lá que a gente fez. E olha só que linda que ficou a nossa cama sonho. Então, essa cama que foi pedida pelo Júnior, tá? Do nosso grupo. Ele pediu, mandou essa foto aí, pediu pra gente fazer uma caminha dessa, né? Já faz um tempinho, tá devendo pra ele. Então, resolvi vir fazer pra ele aqui. Espero que ele goste. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado também, tá? A modelagem já está lá no site, disponível para você adquirir. Tá bom, gente? Quero lembrar vocês, tecidos que vocês precisar, corre para Felipe Malhas, eles têm uma variedade de tecido maravilhosa, tá? Aqui eu usei suede, eles têm suede lá para vender também, tá? Então, eles têm a ah, tricoline, testoline, eles têm uma variedade de tecido, tá? Oxfordine, então, corre para lá, adquira lá. As tuas, os teus tecidos, adquira as modelagens no site da Animania Pet Mold e os tecidos lá com a Felipe Malha, tenho certeza que a Ju vai ter um prazer em atender vocês, tá bom, gente? E por hoje é só, espero mesmo que vocês tenham gostado, eu amei o resultado, eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então bora fazer muitas roupinhas pet, bora fazer muitos acessórios pet, tudo que é pet tá vendendo muito, tá bom, gente? Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.